também presente, nós possamos sentirmos leves, os nossos corações temidos, sempre buscando a força do alto para superarmos os problemas ou adversidades da vida, profeta Santo Irmão Maldo, não poderia jamais te convidar, venha, venha profeta Santo Irmão Maldo, o povo te chama, o povo clama em teu nome e que nesta noite nós possamos humildemente reverenciar ao Senhor. Te agradecer pelo teu ministério tão belíssimo de profeta do Altíssimo, de profeta de todos nós, companheiro. Onde o Senhor disse quantas vezes em nossas reuniões também... O profeta Daniel adentrou aquela porta... Ou chegou e deu a todos a bênção incontável dos céus. Venha profeta Daniel. Faz parte deste banquete espiritual... De tantos e tantos anjos e santos que aqui se faz presente. cremos, confiamos que não estamos sozinhos... Porque a partir de agora, estamos sob o poder de Deus, este poder que move, que traz para nós a expressão viva do amor. Santo Irmão Maldo, entrego todo este trabalho em Teu Santíssimo Nome, deste altar, deste coral, dos obreiros, diáconos, diaconisas, pastor e todos que possam trabalhar com amor, com união e perfeição. Gratos por tudo isto, Santo Irmão Malto. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Igreja forte. os seus lugares poderão sentar. Queridos irmãos, dando continuidade à nossa santa reunião, eu tenho o prazer de convidar a todos para que cantemos juntos os hinos do nosso Inário. O primeiro hino que iremos cantar é de número 40, Há Só Dois Caminhos. <música> Sete, eu sou santo, vivo com Deus. Eu sou. zar compra teu voto 48 irmãos, agora é o coral que vai pregar para to todos nós e o primeiro hino é em vós solo oração de um corista. Viremos em seguida, nós te louvamos, ó Deus de amor. Graça, pois com sua graça aqui chegou Para a Igreja Apostólica. Irmãos apostólicos, o amado apóstolo São Paulo ensinava o seu povo sobre a generosidade e a prática de boas obras, dizendo assim: não coloquem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo providencia de uma forma abundante para nossa satisfação. Porém, façam sempre o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, e que procurem acumular para si mesmos tesouros de sólido fundamento para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida. Assim é que devem ser todos os apostólicos, generosos e ricos em boas obras, dedicados ao bem e sempre procurando ajudar a sua igreja, para que ela cumpra a sua sagrada missão, de continuar a ser uma obra de fé e caridade. A nossa igreja vem preparando almas para Deus, para que sejam herdeiras de toda a sua riqueza e bondade. A nossa doutrina é a base fundamental de, da fé em Deus e no seu grande poder, e realiza a mais perfeita obra de caridade ao oferecer a salvação e a libertação de uma alma ...de todo o domínio do pecado e da morte. Nossa igreja oferece a verdadeira vida, a vida que traz paz, gozo e felicidade, oferece toda a proteção celestial de santos e anjos... E liga a criatura ao poder de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Maldo. Esta é a verdadeira obra de caridade. E cada apostólico fiel e obediente faz parte da obra que a nossa igreja realiza. Daí lhes fazermos a mesma recomendação que o apóstolo São Paulo fez. Sejam ricos de boas obras e generosos em dar e prontos em repartir. Assim fazendo, acumularão tesouros de firme fundamento para seu futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida que vos está sendo oferecida pela Santa Borrosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos... Sejam caridosos para com sua igreja, para que a nossa obra de fé e caridade seja cumprida de acordo com a missão que Deus o Pai e Jesus deram à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Maldo e à sua igreja, que é a de propor proporcionar paz aos corações. Salvação, libertação e felicidade a todos os que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual, a felicidade para a sua vida e seu lar. Prezados irmãos, estejam prontos para atender estes apelos que fazemos por nossa igreja, porque os fazemos em nome de Deus e de todos os seus santos. Eles querem galardoá-los com bênçãos tão preciosas que até hoje não foram contempladas. Mas só poderão fazê-lo se o nosso povo for muito dedicado à obediência e ao esforço de cooperarem pelo bem do trabalho da mesma. Façam os seus dízimos suas ofertas especiais e continuem fazendo o melhor pela igreja. Agradecemos de coração a todos os irmãos que estão fazendo as suas ofertas, garantindo assim a estabilidade e continuidade da obra e de nossas atividades. Continuem fazendo suas ofertas e dízimos, e vamos em oração sempre suplicar a Deus e aos nossos santos pela misericórdia em nos prover de toda graça, proteção e amparo. Recebam o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de nosso Deus, de seu Filho Jesus, da Virgem Maria, do Consolador, a santa avó Rosa e do santo profeta e pastor, irmão Maroto. Amém. Está aí, irmãos, o apelo. E creio que cada um já sabe, tem consciência do que deve fazer. Não vou prolongar, porque sei que os meus irmãos irmãs têm feito a sua parte. Se hoje o Senhor, a Senhora, você não tem, não fique triste ou aborrecido. Mas agradeça por estar nesta oportunidade, diante da presença de santos e anjos. E tenho certeza, neste, neste momento, peça a Santa Vó. Às vezes você não tem um emprego agora, às vezes está, não está indo bem financeiramente, falando. Peça. A misericórdia, eles sabem realmente distribuir conforme o seu mérito. E tenho certeza, pensando assim e praticando assim, na próxima, a Santa Vó te dará outra oportunidade de cada um ter este reconhecimento através do ofertar, depositando a sua oferta com muito amor, carinho, e devoção. Amém. Oremos. Ó oh, querido Deus, nós te louvamos com muito amor, foi o hino que nós ouvimos antes de adentrar as contribuições. Onde nós te louvamos, Santa Vó Rosa, por tudo, pelas bênçãos que a Senhora tem Concedido aos seus filhos e filhas Abençoando sempre o trabalho O caminhar, a ida, a volta Do seu filho, da sua filha Livrando-o sempre da inveja Da ostentação, da soberba Até mesmo de vinganças A senhora tem feito que cada um Pudesse produzir em seus corações O fruto desta obra de fé e caridade Para que proporcione através do ofertar fazendo com que pessoas sejam felizes, libertas. Por isso, Santa Vó Rosa, nós te agradecemos. E te pedimos também que a Senhora continue. Eu não conheço meu irmão, a minha irmã, às vezes agora está passando por dificuldades, às vezes na família, às vezes financeiro, às vezes está com falta de trabalho ou de emprego, Vó. Misericórdia, Vó. Misericórdia, Santo Irmão Maldo. Abra uma oportunidade para que o seu filho a sua filha possa trabalhar e ali ganhar o seu pão de cada dia. Que a senhora possa dar a eles esta convicção sublime de saber que a senhora avó Rosa tem toda esta autoridade. Por isso, em nome da senhora, declaro essas ofertas consagradas para expansão e manutenção desta Santa Igreja Apostólica aqui na terra. Amém. As irmãs podem percorrer o templo e recolher as ofertas dos irmãos. Enquanto isto, eu leio alguns avisos que está neste boletim. Aviso a sede e as congregações. O conselho deliberativo avisa que nenhum bem móvel ou imóvel... Instrumentos musicais, máquinas, equipamentos, móveis ou utensílios de propriedade da Igreja Apostólica, da sede ou das congregações poderão ser vendidos, doados ou emprestados sem aprovação e autorização por escrito do Conselho Deliberativo, pois são patrimônios da Igreja, e encontram-se registrados contabilmente, sendo auditáveis e qualquer movimentação contábil, contábil precisa estar documentado. Orientação aos membros do Ministério. Diáconos. Diaconisas, pastores, regentes, músicos e coristas. Estado Civil. É imprescindível que todos os membros do Ministério estejam com sua situação civil regularizada e em ordem, obedecendo aos preceitos doutrinários e disciplinares da nossa fé de apostólicos não é permitido participar do ministério na condição de amasiados serão tolerados apenas convívios de casais em união estáveis desde que devidamente documentado Declaração de convívio marital registrado em cartório Ou quando um dos cônjuges não pertencer à nossa fé Mesmo assim recomendamos que regularize a sua situação civil Um membro do ministério antes de iniciar o compromisso Deve an analisar a sua situação civil ...bem como a da outra parte, só podem assumir um compromisso... ...após os dois estarem livres e desimpedidos legalmente, inclusive. O membro do ministério que estiver em situação irregular... ...deve se afastar de suas funções até a completa regularização da situação civil a qual deverá ser comprovada junto ao Conselho. Dever de civilidade. Todos os membros do Ministério são orientados a agir de uns para com os outros, inclusive com os membros visitantes e com o Conselho Deliberativo, com a educação, respeito e civilidade, de forma a colaborar ativamente para a manutenção de um ambiente cordial e salutar, visando o bom nome da igreja apostólica. Desentendimentos e discussões no ambiente da igreja, nos ensaios ou reuniões, implicará em perda do cargo ministerial dos envolvidos. Assiduidade e pontualidade, o pastor diácono, diaconisa ou regente que permanecer afastado do seu cargo por três meses sem justificativa perderá o seu cargo e só poderá retomar a função com autorização por escrito do conselho deliberativo e mediante novo compromisso de bem servir o seu ministério. O pastor que reincidir em faltas às escalas de pregação sem justificativa, será divertido pelo conselho deliberativo e poderá perder o cargo. Os regentes, coristas e músicos devem comparecer aos ensaios de acordo com o calendário e horários previamente estabelecidos pelo regente titular. Para tanto, caberá ao regente titular transmitir regularmente informações sobre a agenda de ensaios e apresentações através dos meios de, disponíveis. Excepcionalmente, poderão ser realizados ensaios extras se o regente titular assim necessitar para o preparo das apresentações. Músicos e coristas que necessitarem se ausentar do coral por tempo determinado, deverão comunicar por escrito ao seu regente titular. Caberá ao regente titular a análise e tolerâncias necessárias e o retorno ao ministério. O corista ou músico, reincidente em faltas não justificadas devidamente advertidas por seu regente poderá perder o cargo o corista ou músico que perder seu cargo só poderá retomá-lo por solicitação e aprovação por escrito do conselho deliberativo e mediante novo compromisso de bem servir o seu ministério os ensaios que são realizados antes da reunião devem ser encerrados obrigatoriamente uma hora antes do início da mesma. E é responsabilidade dos regentes a sensibilidade para o controle de, da altura do som, dos microfones, da sonorização da orquestra e do coral, evitando ainda ensaios em horário muito cedo ou muito tarde, transgredindo a lei do silêncio e o descanso dos vizinhos. Ouviremos, despertas, vamos trabalhar. Fudir Queridos irmãos, eu quero agradecer a todos que vieram participar desta santa reunião e que a Santa Avó ela possa sempre te abençoar, não só os irmãos e irmãs, mas também aqueles que nos visitam nesta grandiosa oportunidade, que no transcorrer das nossas, da nossa reunião vão entendendo e compreendendo. A nossa fé. E já, desde já, já convido que venha amanhã para participar de mais uma santa reunião. Aos internautas, o nosso muito obrigado que através dos irmãos que faz parte da transmissão online faz com que esta reunião adentrasse o seu lar nesta noite e que possa aproveitar onde juntos iremos meditar na mensagem desta Santa Igreja Apostólica. Queridos irmãos e irmãs, com bom grado eu me disponho a ler na íntegra e oferecer para cada um esta mensagem belíssima, perfeita e que todos possam guardar no seu coração ...e aproveitar o máximo. A mesma tem o título... ...O Ministério do Santo Irmão Malto. Ouçam. Cumprindo a sua promessa... ...Nosso Senhor Jesus voltou em espírito para... ...através da Santa Rosa, ...restaurar a sua igreja... ...santificar um povo para Deus... E revelar a sua poderosa doutrina, que tem o poder de dar a vida e tornar a todos os que crerem na mensagem de sua igreja, a imagem e semelhança de Deus. Pois foi com esta característica que Deus o Pai, Jesus e seu divino Espírito criaram o ser humano. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor, por meio da Santa Vó Rosa, foi santificando a igreja, revelando os mistérios da sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvidas a respeito da missão de Maria Santíssima, dos santos e anjos e ensinando ao povo uma disciplina justa, que santifica e moraliza os fiéis através da prática de regras, de uma vida livre de exageros, do mundanismo e dos costumes e modismos inconvenientes aos filhos de Deus. Ao final deste período de 16 anos, Jesus resolveu levar a Santa Vó Rosa e coroá-la como Espírito Consolador para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito e para que passasse a governar a igreja usando os dons de profecias e de revelação do santo irmão Maldo servo de Deus que estava entre nós com o qual o nosso senhor Jesus contava para suceder a sua santa serva Santa Vorosa pois Ele nascerá predestinado a cumprir nova missão, nobre missão para o reino dos céus e Deus o Pai o havia dotado de preciosos dons e virtudes divinas. Esse Santo de Deus cumpriu sua sagrada missão durante 44 anos e com os seus preciosos dons herdados do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito, o Santo Irmão Maldo, com seus preciosos ensinamentos, foi e sempre será garantia para que a nossa igreja continue a vencer a cada dia. Porém, sempre dependendo da obediência e da santificação, de cada apostólico e apostólica Nos conduziu como um forte Ministrando ensinos valiosos Para santificar o povo de Deus na terra Incentivando a união fraternal E mantendo a igreja santificada e disciplinada Conforme é da vontade de Jesus nosso Senhor Da Santa Rosa e do Pai Celestial com o ministério da Santa Avó Rosa como consolador. E o ministério do santo profeta Irmão Aldo aqui na terra. Deus o Pai unificou o seu poder. Unindo em um só ministério. Os seus santos profetas. Do passado aos santos apóstolos. E aos anjos e santos de maior poder e glória. Para... Ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Maldo, completarem o juízo divino sobre toda a humanidade em favor dos bons e humildes, a fim de ajuntarem no rebanho apostólico os seus verdadeiros fiéis e escolhidos preparando esta igreja apostólica, o seu povo, para a grande vitória do reino dos céus. E, na verdade, está escrito nas Sagradas Escrituras, uma grande promessa do Pai, para os tempos da regeneração, assim descrito. E Deus dará galardão aos servos, os profetas. Nos dias do ministério terreno do santo irmão Maldo, vimos cumprir-se esta promessa divina, inform, conforme ele mesmo muitas vezes nos informou dizendo, constantemente os, os santos profetas do passado vêm em nossas reuniões, na sede e nas congregações desta igreja apostólica para abençoar. Guardar e proteger o nosso povo E o nosso santo irmão Maldo Sempre nos dizia que os santos profetas Estavam com ele Cooperando na realização do seu ministério E chegou até mesmo a publicar Em nossos boletins internos oficiais Que o profeta Daniel é o seu grande companheiro e o ajudou muito, muito em suas funções de primaz e profeta. Também citou em outros boletins os nomes de diversos profetas que com ele cooperavam e nos fez compreender melhor qual é a missão dos profetas ao lado dele. E antes de subir aos céus vitorioso o Santo Irmão Maldo nos contou sobre o lugar que Jesus nosso Senhor preparou no reino dos céus para o povo apostólico habitar. Eternamente, quando formos arrebatados como igreja vitoriosa. Trata-se de um lugar maravilhoso, Todo cravejado em ouro e pedras preciosas, e coberto por milhares de brilhantes. E naquela ocasião, o Santo Irmão Aldo nos disse que ninguém, ninguém sabe quando isto acontecerá, somente Deus o sabe, mas será um dia de grande glória quando todos os santos do reino dos céus virão e arrebatarão todos os apostólicos fiéis. E nos ares serão incorporados ao povo apostólico milhões de almas já, est já estão em descanso e que naquela ocasião já estão preparadas por Ele para entrarem conosco nos céus. E então subiremos todos juntos e iremos habitar naquele lugar maravilhoso que Jesus preparou nos céus para nós. Será o maior presente que o nosso Jesus dará ao Pai, apresentando-lhe um povo enorme, Salvo pelo seu sangue e pelo grande e eficiente ministério da Santa Vó Rosa Como espírito consolador e pelo último profeta de Deus O nosso supremo pastor e profeta Santo Irmão Alto Prezados irmãos apostólicos Procurem valorizar este tesouro de valor inestimável que foi e é a presença entre nós deste profeta e santo de Deus. Sejamos todos fiéis aos ensinos do santo irmão Mauro, obedecendo a nossa doutrina e à nossa disciplina, pois assim, procedendo... Seremos fiéis a Deus, o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e a Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar a sentimentos que tirem a beleza da nossa santidade, amando sempre uns aos outros com verdadeiro amor, sendo justos e leais, e sinceros uns com os outros e justos com o nosso Deus e Pai e com seus santos poderosos. Sejam gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo o quanto ele fez, faz, ele fez e continua em espírito fazendo por todos nós, juntamente com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer aos seus sábios conselhos, às suas recomendações e às suas orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações e nossos pedidos a estes santos sejam atendidos. Amém. Querido irmão, querida irmã e internautas, o santo irmão Aldo, quantas vezes ele disse, a maior decepção de um apostólico ou de uma apostólica é quando fechar os seus olhos, não poder contemplar, o lugar maravilhoso Irmãos, palavras de um profeta Quando ele disse assim Sempre fui fiel A Santa Vó Rosa Ao voto que fiz E ele disse Por isso sou o que sou Agora irmãos, que mérito de ele, profeta, o santo irmão Maldo, recepcionar. Profeta Daniel, profeta Moisés, profeta Elias, profeta Eliseu. Irmãos, recepcionar os santos apóstolos, principalmente São Pedro, São João. Irmãos, e outros que vêm. Por isso que ele disse que a maior decepção de um apostólico é quando fecha os olhos. Porque muitos ainda brincam. Ainda não buscaram a entender o valor que tem o ministério do Santo Irmão Maldo. Irmãos, um profeta... Que teve toda a autoridade, irmãos, e antes, olha que poder que esta igreja tem, irmãos, de Deus depositar toda a confiança e unificar unificar. Irmãos, por isso que a palavra de Deus fala, será dada toda autoridade e poder. E esta igreja recebeu. Por isso que o profeta Santo Irmão mal ele disse, sempre fui fiel. Sempre fui fiel. E ele buscou, irmãos, a me despertar. Como diz-se o hino, irmãos... Quem avisa amigo é, ele te avisa, e não adianta meu irmão, não adianta, não tem outra porta, não tem outra maneira, não, eu posso conhecer a palavra de Deus, decorar versículos eu posso ir em busca de os melhores palestrantes. Não vai adiantar. Porque irmãos, o que nós temos aqui, não é coisas terrenas, humanas, mas são coisas que são irmãos que vêm dos céus. Por isso que ele fala deste lugar maravilhoso. Por isso que ele fala, agora eu te pergunto meu irmão, minha irmã você é jovem, ao oh, senhor, a senhora internauta, quer habitar neste lugar maravilhoso? O que queres com a vida ou para a vida? Será que ainda eu vou tapar os meus ouvidos? Será que ainda, irmãos, eu vou deixar de valorizar ou buscar esta mensagem onde mostra realmente o que este profeta foi, é e sempre será no meu viver? Agora, irmãos, uma gloriosa promessa... Eu até pedi, irmãos, para o regente que amanhã cante o hino o caminho bem certo. O hino é perfeito. Irmãos, mesmo que eu sofra, irmãos, eu vou me sustentar. Eu vou conseguir. Mesmo que eu morra, eu não vou chegar a morrer, se eu viver doutrina e disciplina. Mesmo que eu morra, eu não vou morrer. Como disse o indo, o nosso inário maravilhoso dia, irmãos de número 80, onde mostra realmente a sigeleza, a grandeza que tem o alto, coberto de ouro, coberto de brilhantes, coberto de poder. Por isso que quando São João, ele olha, e vê aquelas pessoas todas vestidas de branco, ele pergunta, quem são estes mestre? E Jesus, ele fala, estes foram que foram lavados pelo sangue do cordeiro estes são aqueles que viviam no pecado estes foram aqueles que não conheceu a minha doutrina foram lavados e branqueados Hoje, este mesmo Jesus, irmãos, unificou o seu poder, com ele, Santo Irmão Maldo, com ela, Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima. Irmãos, para quê? Para me ajudar... Para te ajudar... E te beneficiar... Por isso que o hino fala... Maravilhoso dia será... Quando nas nuvens... Jesus aparecer... Aos seus anjos ordens dará... Para os santos da terra... Escolher... Recolher... E transformados com grande glória... Arrebatados então seremos... Cantando hinos de vitória... Com o Senhor nos encontraremos, e pelas lutas que ora travamos, servindo ao Santo Consolador, tesouro no céu ajuntamos, e de Deus galardão receberemos. Portanto, com fé e coragem, sigamos com a Santa Vó rosa, é grande a nossa vantagem, pois temos o Irmão Maldo a nos comandar. Olha a vantagem que eu tenho de acreditar, de confiar neste profeta. É muito precioso. Irmãos, este é o presente. Irmãos, e tem um outro hino, céu de luz. Este hino mostra que não tardará o dia... Não tarda Por isso que muitas vezes eu uso nas pregações E aprendo com os meus irmãos E falo que muitas vezes Quantos que vivem nesta terra Como se nunca fosse um dia morrer Brincam Às vezes desafetos Às vezes complicações no lar Muitas vezes não tem doutrina Não tem disciplina Muitas vezes acham ruins a verdade E aí? Não tardará este dia Não é eu, pastor, que falo Não, é palavra divina, é palavra bendita Onde mostra, irmãos, realmente o que esta igreja é e sempre será, porque esta igreja sempre será presente, irmãos, e sempre será futuro. Este profeta, santo irmão, maldo, irmãos, ele recebeu tudo isto, o hino, um abraço dos céus. Irmãos, estão aqui, Santo Elias e o profeta Daniel. Irmãos, está o maestro dos maestros, Davi, o grande rei, o rei da música, aquela harpa que foi construída, irmãos, artesanalmente falando, irmãos. Nem, nem sei que jeito que eram as cordas, que cordas. Às vezes, ali ele com certeza era cipó. Ele pegou ali um pedaço de madeira e fez a sua harpa. E ele fez aqueles lindos salmos cantando. Por isso que o regente tem que estar, irmãos, apto, pronto para pegar a sua batuta. E executar a música, ensinar o coral com perfeição, porque o rei Davi ele fez isto. É este voto de servir que eu tenho que buscar a entender o meu ministério. Este coral iniciou cantando hoje a oração de um corista. Será que quantos coristas que ora quando chegam aqui? Santo Irmão Aldo, me ajuda no ministério de hoje. Ah, eu vou solar. Ah, eu vou tocar. Eu vou reger, Santo Irmão Aldo. Quantos que tem esta praticidade perfeita de buscar os céus para o seu ministério. Quantos que às vezes não valoriza esta perfeita hegemonia, irmãos, que faz com que é a única que alcança no momento o coração ferido, o coração machucado, é através da música... Você é corista, músico, regente, vocês nem imaginam. Às vezes um membro, meu irmão, a minha irmã vem para a igreja, vocês nem sabem a situação que se encontra no lar deles. O que eles passaram no dia. Ah, coristas, às vezes o, meu, o internauta agora está assistindo, às vezes não é apostólico. Às vezes tem lutas, tem problemas, tem dificuldades. Aí vocês cantam. E naquele momento a pessoa que está do outro lado, que você não conhece. Vai sentir paz, alegria e vai agradecer. E às vezes agradece o que você não faz dentro da igreja. Então irmãos, o ministério do irmão Aldo, desta unificação perfeita Entre membros, pastores, diáconos, jaconisas, coristas, músicos e regentes E o conselho deliberativo Agora observa esta unidade perfeita Entre nós Irmãos, agora imagina a unidade perfeita que o irmão Aldo trouxe para nós de unificar o seu ministério, com os apóstolos, com os profetas, com a mãe Virgem Maria Santíssima. Quantas, quantas vezes ele disse, para as mães, pede a Virgem Maria que ela vai te ajudar. Observa esta unidade perfeita, irmãos, que o irmão Aldo buscou. E ele quer esta união entre o povo apostólico, entre todos nós. Então, meu irmão, quer cantar com o coro celeste um dia? Querem contemplar o céu de luz? O lugar maravilhoso que está neste boletim? Então cuidemos, valorizemos respeitamos, amamos e buscamos realmente esta melhor performance. Eu valorizo, irmãos, cada hino que canta. O terceiro hino, o hino fala despertas, despertas, vamos trabalhar. Às vezes... Ao invés de despertar cochila Brinca E às vezes Naquele momento nem sabe o que está Às vezes se expressando Ou o que eu estou ouvindo Olha o que o hino fala Desperta Vamos trabalhar É hora É hora de servir, é hora de buscar, é hora de atender os céus. Por isso que o hino fala, desperta. E o hino fala, irmãos, porque eu tenho que despertar? Porque a divina protetora, Santa Vó Rosa quer me ajudar, quer me abençoar. Quer que com que a minha vida nos despertar de cada segundo, de cada minuto. Eu possa sentir... Por isso que o irmão Malda ele disse que a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria, antes de tudo, de iniciar, quando o pastor sobe no púlpito, elas estão presentes. Irmãos, não tem preço. Não tem preço. Imagina você, meu irmão membro aí, a minha irmã... A Santa Vó Rosa te olhando, contemplando você... Às vezes você está sentado no banco aí... Santa Vó... Eu não sei mais o que fazer... Eu estou com tanta luta, Vó... Oh, Mãe Virgem Maria eu estou com um problema de saúde, eu estou fazendo o tratamento de um câncer, Virgem Maria, me ajuda. E ela daqui, ela contemplando você. E ela, com a unidade perfeita que tem com essa igreja apostólica, ela vai e envia o anjo na mesma hora. Vai lá. Ah, o irmão precisa de você, vai lá. Olha, a irmã está precisando de você. Olha, aquela mãe está com tanta luta com o filho, com a filha, nas drogas, com problemas, às vezes de saúde, depressão. Ela faz isso. A intermédio de quem? Do centro irmão alto. Por isso ele disse, a Virgem Maria tem me ajudado muito. Às vezes, neste momento agora, apresente a ela, Mãe Virgem Maria, apresente a ele, Santo Irmão Maldo, a ela, Santa Vó Rosa, a ele, Jesus Cristo. Eu não sei, às vezes, neste momento, em nosso templo agora está o profeta Daniel. Daniel. O companheiro do santo irmão Maldo. E aí? Se eu estou como, às vezes, uma borboleta no jardim, para lá, para cá, o meu pensamento está tão longe. E aí? Eu vou perder a oportunidade? De ir para a minha casa... Abençoado, guardado e protegido, e ter um bom descanso. Este profeta, seu ministério glorioso, ele é miraculoso e precioso. Irmãos, por isso, que quando nós buscamos, irmãos, não buscar o material, mas quando valorizamos o espiritual, irmãos, nós sentimos, nós sentimos. Então, seja feliz que este profeta de ontem, de hoje e de todos os dias, possa te abençoar. Amém. Queridos... Irmãos, irmãs, é uma glorificação, gratidão a Deus, o que eles fizeram por nós. Esta unidade perfeita entre os céus e a igreja apostólica, devemos glorificar a todo instante e agradecer. Quero agradecer neste momento o trabalho do coral, hinos bonitos, que foram apresentados e que nós possamos sempre agradecermos e buscarmos sempre o dia melhor para oferecer para o reino dos céus. A você criança, a você jovem, pré-adolescente, ao Senhor, a Senhora, meu muito obrigado também por ter participado desta santa reunião. A quem nos visita, da mesma forma, e convido a toda a igreja que vem amanhã, Venhas para participar de mais uma Santa Reunião. E tenho certeza que o Santo Irmão Aldo tem muito para te oferecer amanhã. Aos internautas, o nosso muito obrigado também. E convidamos que amanhã esteja conectado conosco. Aos irmãos da filmagem, obrigado. O trabalho perfeito de vocês para que realmente a nossa Santa Reunião chegasse aos lares de uma forma perfeita e bem clara. Por isso, meu muito obrigado a todos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Maldo estejam sempre presente no seu viver. Amém. Convido, por gentileza, os que puderem ficar em pé. Eu queria fazer mais um pedido. Eu sou de quebrar protocolo. Que colocasse o profeta que conhecemos, que fala sobre a Virgem Maria e também um abraço dos céus, que fala dos profetas, que fala realmente desta unidade perfeita que a Igreja Apostólica conquistou. E tenho certeza que amanhã teremos uma reunião maravilhosa com vários hinos e que nós vamos realmente, irmãos, participar com amor, com alegria e os coristas, músicos e regentes, com certeza amanhã mais uma vez irão se doar de uma forma, forma plena que realmente aqui irmãos irá estar coberta de anjos, de santos e esses profetas para nos guardar e proteger. Oremos. Nós te louvamos, ó oh Deus de amor, foi o hino em voz de dueto que ouvimos. O que falar, só te exaltar, te glorificar a todo instante. Esta unidade perfeita aqui está. Porque aqui o Senhor profeta Santo Irmão Maldo... Convidaste estes profetas, estes apóstolos, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa... E também Jesus Cristo, para abençoar a tua igreja neste momento. Quantos que estão entregando, Santo Irmão Maldo, os problemas... Algo que muitas vezes está, está prejudicando eles Às vezes uma enfermidade grave Às vezes neste momento Alguém está pedindo até unção para os remédios Alguém agora, Santa Avó Não sabia o que fazer Agora sabe O poder que esta igreja tem o profeta que conhecemos O abraço que recebemos diariamente dos céus Neste caminho bem certo Esta glorificação a Deus Que o coral apresenta, finaliza a nossa santa reunião Realmente é a demonstração Do grande amor de Deus Por nós a Senhora Santa Avó nos conhece, o Senhor Irmão Aldo também. Ajudai, meu irmão, minha irmã, humilhai neste momento sobre as mãos potentes do profeta Santo Irmão Aldo. Entregai a sua vida, entregai os seus problemas, as suas dificuldades, porque ele conhece o seu labutar conhece a sua casa, conhece a sua fraqueza, e Ele quer te ajudar. Santo Irmão Maldo, quantos neste momento estão assistindo e querendo bênçãos? Às vezes é um lar cheio de tantas coisas que vem acontecendo, e está pedindo para que o Senhor possa adentrar e ajudar a família. Às vezes alguém agora está no hospital, enfermo, acamado, em uma UTI. Santo Irmão Maldo, vai, ajude, dê a eles. Mas quantos também que estão chorando pela perca de um ente querido, de uma pessoa amada. Quantos agora, Santo Irmão Maldo? dê força e dê coragem. Santo Irmão Maldo. Eu coloco a minha mão sobre esses nomes, onde eu estou tocando nesses papéis, cujos nomes foram colocados com muito amor e carinho, porque aqui o Senhor irá dar a eles a condição realmente, para que eles possam ser felizes, ser abençoados. Às vezes tantos problemas, tantas dificuldades, às vezes nem sabem o que fazer. Visita os lares, dê a eles realmente o de melhor. Quantos que neste momento cansado das lutas da vida Mas muitas vezes não se cansa de pedir ao Senhor e a Senhora Santa Voz Rosa Não pessoalmente por estes, mas de tantos quantos espalhados por este mundo Para os nossos governantes Às vezes quantos que clamam, mas não sabe quem vai ajudar É a Senhora, avó, que recebeu esta missão E eu vou despedir a cada um para os seus lares e que todos vão nas graças do amparo e proteção da Senhora Vó Rosa Com anjos e santos sempre aguardar Todos tenham uma boa noite de paz e de descanso Meu irmão, minha irmã Receba as bênçãos do nosso companheiro profeta Santo Irmão Malto As bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria Da Santa Vó Rosa e de todo o reino dos céus Hoje e sempre, amém Vão em paz, até amanhã, se Deus permitir